Com a flash do do mal, mata, quer dizer, o aqui morreu, olha, olha a Tech-9 que ele roubou no último round, a importância da Tech-9, olha aí, três kills pro lato, hein, no último round, você falou que ele era guerreiro do Eco, mas no round armado ele também vai vindo bem, o Siu, toma, e aí Tech-9-seado aí, o time... Da Isako Borte 7x0, será que vai ter 7x1, senhores? Olha, alto nível, velho, Lato, firme de Tech9 novamente em campo, vai pegando a informação, Felpeira já falou, tem aqui, chegou o Lato, guerreirão do Eco, é meu, é meu, nossa, agora o Fel solo é meu, corri, agora, achei a kill, achei mais uma, a última tá aqui, tá comigo, tá comigo, me ajuda, me acode me acode ó, Ó, oh, me acorde, aí foi embora, humano Vamos. vamo... Sabe, eu, bom, não adianta eu falar com você, porque eu espero que você não esteja ouvindo. E quem tá no home office aí é mais cegado, né, velho? Mais cegado, velho. Home office é mais... Oh, olha aí, ninguém tava olhando. O Tião, toma, Tião, toma, toma, toma, que isso, Lato? Opa, que isso, Lato? Três kills pra ele. Já tomou a escaltada aí, o Seijin. 2x1, Taquinhos de Scout, Phelps de Scout virou a W, viu? Pros dois, a S Scout. Ah, então quer dizer que tu recebeu a pintada de graça? Não, cara, você recebeu, né? Você eu não. Hum, o taquinho levou o dele, o do mal, mais uma Olha o taco, olha o taco, que beleza, hein, taco Nossa, 4 kills, olha ele, ainda loteou a Eagle 3 a 1 morreu, né, morreu alguns a mais aí Sempre, mano, muito, muito, muito tenso essas nuke da God Sent Ó, tá esperando O do mal tá só ali, ó, ó, acerta agora, falou C4 aqui Ai, beleza Beleza, beleza, óleo do mal, 3 kills pra ele, que beleza, hein, que beleza. 14 a 11, véio. e olha o replay, ó, o olho no replay. Tá vendo, ó, o round passado, ele salvou de AW, agora, ó, ele já tá de M4, maroteando o marote. Ah, ah, olha ele, olha ele, olha ele. Nossa, com requintes de crueldade do mal, velho. Que isso, para trazer aí a torcida. Nossa senhora, velho. Olha aí, mano, olha aí. Que aí, ele devia ter... Que muita gente joga e joga bem, saca? O CS, ele te pune. Ele pune a burrice. Ele pune... Olha aí. Calma. 4x2... Tá aí, que beleza. O que que eu quero dizer com isso? Que o, o CS, você fala assim, não é handicaps, não é handicaps, não é, é não é meme, mas é o um negócio seguinte. Muito entre, o do mal e o Bartim vai avançando ali de mira cruzada, vai pegando posição. O Lato tá de que vem flash agora, ó, ele vai fazer a smokezinha, não fez, vai fazer, não fez. Agora ele já faz, logo é a kill. Segunda, terceira, quarta Que beleza, faz seu nome lá tu. Faz... ai, ah, Opa, não pegou, cara Aí, pegou o bracinho curto ali, Horácio, né? Olha, o Lincoln Posição pra olhar a ligação Se sai, ó, ó O mano vai chegando pela ligação A porta tá aberta Faz a kill do mal Pega vantagem, os outros dois Era pelo sapão, tão cravado agora Vai plantando Olha aí, ó. Chamou atenção. Mata um, mata dois. Felpera neles. 11x1, velho. 11x1. Era round importante, viu? Era round, velho. Kalitos Teves, 21 meses.